Procurando um botão, não chega ali. É. Ó, oh, vozes. É um louco. você tá falando? Você sabe o Ei, ei, Sou eu? Tá. Tá, eu. Será que era visões ou lembranças. Mas é Vamos de cadar. Beleza. Bom. A gente só precisa acessar os dados do console de corpo. acessar isso? Pronto. Ó. É aqui. Ótimo. O terminal e... não funciona. Não funciona oh, não? Liga a luz então aí. Aqui. Pode ser um queimado ou algo assim. Só oh, só acessar o painel elétrico. Ó, mais, mais. Já curti. Eu não acredito, meu. Beleza. Vamos, no dia aqui. liga a luz para nós aí, tio. Eu... Ah, do céu Ó, oh, lancer retrô. Vou pegar, tio. Essa Hummer's Burst aqui não tá nada. Ah, oh, meu Deus. 150 armas. O cabaninho nem sabe qual que é qual. Essa mesmo. Tá, tá, tá, tá. O cabaninho é Kurt. Tá tá, tá, tá, tá, tá, tá. Beleza. A gente tem que... Ó, ó, ó, ó. O, o Jack, Jack tá ligado. Aí, tem um tipo de disjuntor ali na ventilação. Eu não entendi o que ele falou. Na ventilação? Aham. Uh -huh. Pera aí. Tem, um, tem umas paradas brilhando aqui forte, hein? Ó, Mutler, tio. meu. Nunca deixa o Mutler no chão. Olha ali, o Jack tá valendo Caralho Por isso que eu curto o Jack Ele tá ligado, nossa, tecnologia super avançada Já tá ligado no um quadradinho ali Vai entrar por um, onde, onde é que ele tá, Jack? Olha, ele tá ali dentro Nossa, tá soldando Bom trabalho, Jack Ô, Jack, conectar o Jack ao terminal. Meu taos Rapaziada, vamos conectar ele agora Sem o Jack não fazer nada, hein uhum. Olha aí, olha aí. Se inscreve Tá hackeando a parada. Graças a Deus. Pois é, Ué! processador Pentium 15. Olha Assistente esse bote. autorizado. Protocolo de segurança inicial. Oh, meu Deus céu. Erro. Protocolo de segurança inoperante. Peraí, jogo. Sistema de segurança com defeito. Vamos verificar os dados de transmissão para não ficar para fora. Beleza. Detector de sinal. Use WSW então. para mover o detector de sinal. Se transmissão que bata com a de Nova Esperança. Ah, eu já achei aqui, ó. É esse aqui mesmo. Peraí. É Deu certo? É. Ó, oh, ó, oh, oh, isso aqui, ó. Oh. Dados locks, ó, oh, meu Deus. vai ter que andar o um mapa inteiro aqui? Deve ser lá perto da Groenlândia. O caberninho tá ligado, viu? O negócio de geologia? É o quê? Nossa, decodificando a parada, verde. Oh, Rapaziada, a é, parada é hackeamento é que profissional, hein? Tiozinho, fica quieto aí, antes que o Jack te bicuda. Rapaziada, o negócio é, é... Nossa, até aqui é hard, ó, oh, tem que fazer o download da parada. Deixa o Jack fazer o download. Depois você tem que decodificar a parada ainda. Finalmente! Oh meu Deus, é oh, meu Deus do céu! Dá para usar os dados para achar o laboratório? Hum, pará, ainda não. Precisamos de outra torre para concluir o rastreio. Oh meu Deus, outra torre! Acha? Informamos o Marcos. Falo com ele no bote. Vamos dar -o fora daqui. Peraí, vamos dar -o fora daqui? Ah. Pois é, falou, vamos ah. dar -o fora daqui. Volte para o bote. Vamos vale, voltar pro bote. Essas armas aqui é podre, vai ficar pra trás. Rapaziada, é, rastreamos um local diferente ali. O que que acontece? Ó, tava tá rolando umas paradas secretas que a gente iria deixar pra trás, hein? Ele já cai pra fora. Torres. É estranho ter tanta segurança em uma torre de comunicação, não é? É verdade, tio. Eu não sei. <risos> tá achando tá que eu trabalho aqui? Tá, esse deu uma pegada, aí. Vou deletar ele. O ah! que, que acontece, ó? Tá Local concluído, mais uma conclusão, eu, você, o Loki do Dell e o Mano Jack Ação e diversão Uma torre a menos é? Rapaz, Pode na volta o... vai ter amizade Não se arrepende de ter vindo junto? Que? Você tá brincando? Eu tô fazendo tudo que eu amo Passear de bote, virar picolé Rapaz, eu vou dar uma rasteira nele, hein? Vou dar um tio na sua perna, seu Loki ah, tá. Ó Então, eu tenho uma dúvida Faz, ele foi sempre assim? Sempre Tem que ser o mais durão O mais rápido O mais forte Que mais apoio <risos> Nessa área E só nessa O faz ter uma visão realista De si mesmo Já, curti Vamos ter que descer por aqui Rapazes, escorregamentos São as partes mais loucas É a verdade Se aparecer algum aí Já pega os tiro. Tem que ficar esperto No hard é assim Tranquilo Será que vai cair mais gelo? O cabelo completamente, ó. aqueles experimentos. Cara, você sabe o que alguém normal faria se descobrisse o pouco que já sabemos? Deve ser por isso que todo primeiro-ministro encobriu tudo. Até a Anya. E ela era literalmente a pessoa mais honesta que eu já conheci. E o que a gente faz? Pra quem contamos? Não, acho que pra ninguém. Pra, pra quem não, não? As pessoas por trás disso estão mortas. Então, atrás. faz o que a Anya fez. Nada. Nada. Nada Beleza, já estamos chegando perto do nosso bote Estamos com a arma super forte Com a nossa Kate uh. E o nosso amigo dela já está enchendo o saco atrás O que acontece rapaziada, vamos ganhar esse bote aqui e já Seguindo a próxima torre Onde encontraremos muito mais amizades E Locks do Hard Sim. Mas você vê, o Cavernia tá evoluindo O Jack está evoluindo Estamos evoluindo juntamente Hello. E assim vamos ficar mais experiente Daqui a pouco o Hard vai ficar easy Será que esse jogo vai chegar a ficar easy alguma vez? <risos> Ficando normal o Cavernia já ficar feliz hein? Ô só Loki, você vai subir aí em cima? Pelo amor de Deus, sobe não? Rápido! Sabe, agora subiu do nada Ô jogo, você para de me zoar hein Pelo amor de oh, Deus Ó, é pra cá Passa no túnel aqui não temos oh. parte dos dados de transmissão, mas temos que achar outra torre Bom trabalho Mas lembrem, se tiver um laboratório No Monte cadar Ele conseguiu ficar escondido por um bom Pra cá, para é pra cá, ó, oh, é atalho, o cabinei conhece E calma Entendido, vou informando Tranquilão pois é, tá rolando, Deve rolar uns itens secretos hein? Vamos só dar uma olhada, vamos ver se o jogo é astuto assim mesmo Nossa, um Olha aí, tio, tem outras paradas secretas que a gente nem pegou. Ou será que era pra cá mesmo? Vai lá e vê! Peraí, peraí, peraí. Rapaziada, sobe com a parada, tio. Ó, oh, ó. Oh. Chega derrapando. Vamos ver. Tá com cara de ter alguma coisa aqui, hein? Vamos dar uma visualizada na programação desse local. Parece que não tem nada, hein? Marcos, você oh, sabe alguma coisa sobre um condo caído por aqui? Na verdade, as tempestades acabaram com o Muge recentemente. Deve ter algo de nessas coisas. Beleza, entendi. Rapaziada, tem Vamos coisa olhar. secreta dos Os locais. Os destroços estão bem espalhados. Bastante área para examinar. Rebonda, rebonda! Não! Preferei... Ok, jogou! Porque ah, meu Deus! Ah, meu Esqueci a arma para trás! Espalha! Vai jogo. Difícil, acertarem! Jogo! Que isso? Que isso, jogo? Nossa! Proteção seu Loki. Pegar. Pites, são muitos. São muitos mesmo. Uh! Peraí, tem, tem que ter arma aqui, tio. É possível? Ah, agora ficar no quê? Ah, jogo. Tá Perdeu? Deixa. cadê a arma, tio. Toda tá essa canagem. Tem... Rapaz, eu tava com uma arma aqui? Ué, é o basucão aqui, ó, o bazucão. Plasmetas. É isso, locke. Algo abatido. Abate esses slots. Nossa, sai é de perto. Nossa! Eu ferida. Oh, ah, mas feriu. Ah, meu Deus. Yeah. Pede ela. Ah, eu... oh, meu Deus. Dá um toque mágico. Rapaz, sempre tem bazuco aqui. Ó. Oh. Excelente. Bazucão, bazucão. Uou, fudimos tudo. Beleza, não tô vendo mais eles. Será que deu certo? Ai. Vamos ver, Os outros voltaram. Nossa senhora, arrebentamos aí. Deve ter umas paradas secretas aqui. Overkill. Overkill. Só armamento pesado. Ó. Oh. Vamos ver quantos que vai ser. Tem que ser uns cinco, em jogo. Não, não, não, não. Foi secreto demais. Três. Tá bom, tá bom. Ó, oh, tá pegando forte. Vaza. Essa arma é linda demais, jogo. Ah, oh, meu Deus. Beleza, acabamos com tudo. Vamos ter que encontrar mais armas. Que isso? Nossa, eu tô lendo. Dá pra esperar um pouco isso. Essa arma é ruim, Ela é ruim. Vamos ter que achar uma coisa... Olha ali, tipo, brilhando. Dentro da nossa mente. Que isso? O meu peixe terrestre. Cara, não mata, não. Eu fico com a arma... Ô oh cheio de peixe terrestre! Sai jogo! Não pega essa parada, explode eles! Mostra para eles, vai tia! Isso vai servir. Agora, isso! Nossa, seus ventalhas! Vai quase. ô meu Deus! Corre, corre, arma esquenta, deu arma esquenta e ferra. Ó, cadê? cadê? Olha aqui! Ah, meu Deus! Cardumes, pega esse cardumes! É o quê? Ó. Deve ter mais bazucas que aqui, porque não é possível. Beleza, uma já foi, hein? quase! Agora, agora. Ó, ele joga peixe. Peixe terrestre. Tá quase. Você já era. Ah, meu Deus do céu, e finalmente. No chão. E aí, como que Caralho. volta? Foram, foram demais. Isso que era para ser só uma paradinha. Vamos às buscas. Rapaziada, por três é. módulos. Os módulos são muito importantes nesse game. Portanto, então, valeu de a pena... Sabe, mano, vai, sacrifício, Sacrifício! Vamos pegar a parada aqui... O caberninho sente o faro, o caberninho tá ligado a esses mapas aqui ó, arqueológicos aqui da Antártida? Tô sabendo mesmo! O que que acontece? Continuando... Ó, derrapa a parada... ali! A outra torre de comunicação! Ó, já chamo, já chamo! Nossa, aqui no gelinho liso... O negócio voa! Agora sim uma velocidade super elevada. Ó, que oh, chama a bandeirinha, vamos é aqui. Beleza. rapaziada, chegamos na localidade, Beleza. vamos pra torre pegar esses dados. Vamos para torre, tio. É para lá que a gente vai. Ó, oh. com a nossa sorte, vai estar bem no topo do Monte Cadar. Ah, é um palpite horrível, e muito uma entrada correr. aqui. Tem uma entrada aqui e tem outra passagem por ali. O caverninha é cor de portões. É, ó, Portão aberto. Quer dar uma oh. olhada? Sim, seria bom. Rapaziada, não tem muita munição, não, hein? O caverninha acabou saindo sem munição daquela treta. Ixi, mari. Será que aqui dentro haverá entradas? Ó. Oh. O oh, meu modulão, tio. Componente. Precisa mais 3. Acho que a gente já tem sete mas Olha, eu acho que pré-equipar alguma coisa... Tem Um, bilhete. um bilhetinho, um bilhetinho. Sim. Ela disse que foi para uma torre de rádio a sudeste daqui. Precisamos achar. Rapaziada, ela leu a carta. Exatamente o que ela disse estava escrito na carta. Uhum. O que, que acontece? Curti demais, tio. Auto-leitura. Ó. Oh. Quando eu acho que não tem como ficar mais frio. Verdade. Depois de tudo, umas férias queriam bem. Eu não criaria muitas expectativas. Beleza. Rapaziada, atravessamos o local, aqui tem menos vento. Já não deve estar tão frio. Lá está a então, nossa outra Parece que tá em bom estado também. Você é não então, outra vamos... torre, posso olhar junto já, já vai com essa arma aqui. Beleza. Carrega ela. Só uma perguntinha antes de continuar. Perguntei, mano, Del A já fez alguma coisa ela muita coisa que ela não contou. Como é, conheceu tá meu rachando, pai. Hein? Tá rachando. nunca conheceu a mãe. Tudo que falava do pai dela é que ele era a torre tá ali. mal. Sei que ela teve dificuldades, mas de onde ela veio é um mistério. Claro que ela esconde alguma coisa. Mas merda, pra trás de alguma coisa. sua uma vez. Nossa, os reptilianos! A gente tinha que pegar pelo menos um por trás e furar o abdômen do Loki? Será que a gente vai conseguir? Vai virar bem na hora, tipo. É sempre assim. Um já foi, um já foi. Fazer Ei, tá de boa, tá de boa, tio? Nossa, já pegamos tudo. Ó, ô, oh, louco, onde tá chovendo essas balas? A escopeta dele vara. Jogo! Nossa, o cara é do mal, é Do malzão. Ô, oh, pulsação! Que pulsação? Como é? É escudo? Ah, arrebenta-se, é Loco, dá tate nele. Isso! Rapaziada, eu, eu troquei o um negócio aqui sem querer no robô, tio. É oh, pra colocar o um escudinho. Vamos melhorar voltar aqui? Ô oh, robô, não faz isso comigo não, Jack. Pelo amor de Deus, hein? Ó, tá a visão aqui. Era pra estar o um escudo. Rapaziada, eu troquei de ter apertado um botão secreto aqui. Nossa senhora, você fala comigo, tio. No, no meio do gameplay faça isso. Tranquilo. Rapaziada, vai ter que ser escopeta aqui. Ó, munições. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Bem tranquilo, bem tranquilo. Granada de fragmentação. Manda outro. Rapaziada, vamos com calma. Hein? Lançando granada. Ah, É com tudo, vamos com tudo aqui, tio. A gente abriu buracos aqui, agora ficou me embaçado de passar. O que, que acontece? Já, tá ligado? Ó. Vamos, acabou o robozinho. Vai ter que franjar eles de perto, tio. Mostrar quem que é o cara. Tia. Ó, os Loki não estão ligados de pé Eles não estão ligados Beleza, tá indo, tá indo Ó, a gente pistola o dele? Aí cara, vê Ele qual é que é, gente é, é. Estoura, rapaz, acabou a munição é. <risos> tem mais deles aqui do que eu Peraí Os Loki tá. estão em toda parte mesmo, hein nossa, jogo pilantra! É mesmo? <risos> Vamos lá, parte totalmente congelada. Rapaziada, deve estar mais ou menos uns menos 63 graus. Quero, sim! Pelo ambiente demonstrado Eu nessa localização. Ajudar. Calma aí, tchau. Eu tô trocando ideia com os cavernistas aqui. Rapaziada, é esse é o Manuel. O quê? Você me matou! Você me matou! Quem confia em Você agora! Você agora! Rapaziada, o tio dela tá na Quem mente. foi? Hein? Desculpa, me distraí. Deixa o lock embaixo, vamos embora. Ô, meu Deus! Rapaziada, oh. sobre um caído por aqui? Na verdade, as tempestades acabaram com alguns recentemente. Deve ter algo útil nessas oh, mano, o Mano Marcos sabe tudo, Deve só pedir, perguntar pra uma uma ele. Olhada. O cara é bom. Ah. Beleza, ó, oh, o robozinho vir pra nós aqui. O robozinho aí, mano Jack. Nossa, nem precisou pedir. Ah. Olha, muito bom esse Jack, tio. Oh, Ô, meu Deus! Beleza, falando do Mano Jack. Tem. Tem. Vamos cair pra dentro. Beleza, o que, que a gente pode fazer agora? Fazer um furto. Beleza, ele melhora a furtividade. Melhora ainda! E ele melhora o auto-reanimar. O que, que acontece? Não, o cabineiro aqui é mais dois. Falta só mais dois. Ah. Beleza, ó. Ah. Lá é a eu localidade. Espero, não mais Rapaziada, um munição, hein? Family pack isso, Peraí, eu vou trocar essa arma por essa daqui é. Beleza, agora sim temos munição, temos snipers e temos o pistolador carregado o com mais duas vamos. granadas Rapaziada, agora a gente tá... Ó, oh, peraí, aí, ah, tá o jogo. jogo aí, eu tremolo. tava feliz e tem um também. Peraí, já viram? Ah. aí, vamos pegar o snipão? Se der tempo É o bichão lá, ó, ó É o trutinha é. Ó ah. Mas é, com esses tirotex aqui vai ser muito hard acertar o bichinho lá. Tem que ser na velocidade. Tem que tentando, tem que ir tentando. Ó, chovendo bala. Ó, ó, vamos pegar ele. Nossa. Eu que isso? Favorito. Ai, meu Deus, vem logo. Nossa, já... Essa arma aqui rebenta, tio. O negócio é arma giratória. Rapaziada, tem que arrebentar que o bichão ali. Beleza, essa sniper dá um tiro e demora três dias pra carregar, aqui. Beleza, essa aqui é a bolsa que acaba a munição rápido. Oh, Ô meu, não ajudou o cara, não? Ajuda ali, tio. Rápido. Isso. Apertamos quase, cadê? Ó, oh, ó. Oh. Ah, seu bloco, beleza. Rapaziada, agora o cara não tá mais com o escudo. Não. Beleza. Valeu, Jack. Olha lá, cola não sai! Tome. Oh, oh, peixe terrestre. Agora a gente vai pegar O que, jogo? Para esses caras! O jogo. Vou pegar esse bloco. Ele, ele solta os peixão, tio. Juntos. Já, tá recarregando. Granada pra quem tem, granada pra quem tem, viu? Granada de fragmentação! Isso, já manda outra outro. Agora não arranca nada, hein? Pô, você vai tomar no um caneco! Será que tem ponto fraco esse Loki? Você tá vendo o joelho de Aquiles dele? Ó. Não! Será que se eu for lá de peito? Nada a ver. Ó, o vai sair fora. Tá com medo, pô. Terror psicológico. Alguém me ajuda aqui. Eita! <risos> Ele é um tomador, tio. Não aguenta Calma aí tio Fazer a pistola dele vai furar ele Vai furar, até ele virar essa metralhadora logo. Aproveitar que está tá mirando pro nosso Camara Opa Opa Ele solta os bichinhos Ele solta os peixes Ai. Com calma, com calma Snipel, agora pega, tchau. dentro do globo, ó meu Deus! Olha, que beleza, sufoco, beleza, tio. Nossa, que de hard é esse? Caralho, eu odeio esses oh, meu Deus. Deus. Agora que a gente pegou a, a que arma dele. Oh, Tava tá umas paradas voatórias aqui, hein? Ó, oh, braços não identificados. Beleza. Por onde que a gente vai? Tem como dar uma volta por quê? Oh, meu Deus. Caminho diretamente na nossa frente. Ó. Ah, oh. oh, meu Deus. Eu tô com uma arma forte. Pode vir. Eu estou aqui agora. Ô meu Deus, tá zoando, hein? Vai, capacete cura. Aproveitar o capacete de cura. O cara corre, hein. Eita! Eu te ajudo. Nossa, tá vindo truta. Vai, seu bloco. Rapaziada, ô meu Deus, o cara não é, né? Mais é zoeira não, hein? Tem que Arrancar o capacete desse lote, eu lembro. Eu lembro. Jack, é uma de choque. Pai, manda a armadilha nesse bloco. Pistolador no olho, no olho. Dentro do olho. Sai de perto. Ó, ó. Mas tamo indo, tamo indo. Vou matar. Vale bater no chão? Ai, raiz... é, vai cair. Nossa, o jogo. Sai de perto, sai de perto. Nossa, o cara é astuto, hein? Pilanta e salafrário. Ah, vai levar. Cabeça tá exposta. Bom dia também. Eu vou dar um soco nele Eu tava zoando Vou não. Um... Nossa, tá quase, tá quase Peraí, peraí Tem uma bala, uma bala Mas é suficiente Oh, não matou Ah, meu Deus Tem uma arma gigante giratória Pega a giratória ali Pega a giratória, pega a giratória, pega a giratória. Cadê, cadê, cadê? Ah, aqui. Ah. Isso Ah, agora que já era Vai faltava meio tiro Acabou todas as balas, hein Bom, eu tô com frio Não sei onde a gente tá para de chorar. Quase sempre fico confuso sobre o que tá rolando. Confuso? Tô, tô com bem. enxaquecas. Beleza? Agora é da munição. Oh, rapaziada, tava tudo escondido aqui, hein? Tava tudo escondido, enforcer. Que porra ordem tá fazendo aqui no meio do nada? Nada de bom. Passeada. Eu tô louco por ver essa torre, hein. É. Nossa senhora, Hora chega de logo, tô. Vem a mim torre. Cara, rapaziada, eu não vou pela porta, vou por é a aqui, tio. Ó. Ô, oh, é já ativei os locks aí, pega Sim. aqui vamos dois Pegamos dois aí. vamos olhar o local antes de mais nada Tem vários aqui Será que tem Oh meu Deus do céu Rapaziada, seja astuto Tem como mandar o Jack lá não? O Jack Ó, oh, isso aqui dá pra mandar ele pegar Aquele ali levanta o Jack! Ó, oh, o Jack atraiu todo chateado. mundo, Jack. Nossa, Jack. Peraí, peraí, peraí. O cara é rápido. Jack. É perna? Só perna. Ah, deve já já. Ó. Pernita. Esse cara é fácil agora. Sempre tem ponto fraco. Os caras tá batendo Jack, hein? Vai de depois oh, o perninha, do Jack. Ó, perninha, perninha. Já era, seus Só Acertou a perna, já era. Ó, Rapaziada, acertar as pernas desses caras é tão fácil matar eles, tio. Ah, eles se oh, matam mano. sozinho. eles não curtem ser paralítico não. Eles estão fora de serviço. Porra, quantos aquele tava transportando? Ô Jack, abre para pra nós. Um problema de cada vez. Abre para pra nós, Jack. Ó, rainho. Nossa, explodindo, rapaziada. É o último. E esse aqui o, o caverno já tá feliz com o Jack agora. Ó, mais três. Uh. Beleza, ó. Vem aqui, carrasco. Tranquilão. De núcleo a gente já tá de boa. Agora a gente pode partir para os ataques. Ó, energia em cascata. Destruir raios. O Jack vai ficar muito mais forte. Sim. Rapaziada, sobrou caminho livre agora. O Jack já pegou tudo. Ó, tem mais munição aqui? Já tá tudo cheio. Vamos passar a ponte. Já correndo. Subir as escadas. E chegar nessa porte. Na port, é nessa porta que o Jack vai abrir. Me ajuda a abrir isso. Rapaziada, é tudo na mão agora, hein? Tá procurando o botão ali pro Jack abrir, mas é tudo na mão agora. tudo no bicycles. Bom, esquema parecido com o da outra torre. Deve ser ela. Yeah. Rapaziada, esse foi mais um fim de episódio. Espero que você tenha curtido. Deixa o seu like, compartilha com o seu primo mais chato ou com seus irmãozinhos bebês. Tchau!